Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de Fórmula 1 2014 para a gente continuar a série de modos Cenários aqui na área de testes eu não gravei os vídeos que eu tinha falado para vocês que eu ia voltar com, com o canal porque a câmera, né, é difícil gravar com aquela câmera lá que, que eu tinha falado que, tipo um defeito dela só que na verdade não é o um defeito, é dependente da, independente da câmera, ela vai fazer isso. É, vai de câmera para câmera. Essa aqui, por exemplo, não faz. Ah, se você reparar um, um pouco assim, dá para você ver que essa câmera também faz aqueles defeitos, aquelas listras que tem na tela. Só que bem menos. Então dá para é, a gente ver tranquilo o vídeo. Então hoje a gente vai fazer aqui o modo cenários. Vamos continuar o modo cenários. Eu tinha que trocar de perfil, mas é só para mostrar para vocês Que rapidão que ah, eu acho que falta a Hungria e a Alemanha, não tenho certeza. Não, eu vou trocar de perfil aqui. Eu já gravei é, esse vídeo só que na, na outra câmera aqui, ó. Já tava já tá feito. Aqui os outros não estão. Eu gravei dois desses aqui eu vou ver qual que eu fiz que porque eu não lembro. Então, eu vou fazer, eu vou escolher aqui primeiro a Hungria, que eu tenho certeza que a gente foi, né? A posição, pelos então é esse aqui na Hungria. A tem uma boa de em hoje. O só precisa dar um jeito de passar pelos antes de ser desafiado pelos que vem atrás. Então, beleza. Vamos lá, vamos lá, o cara vai falar umas coisas no rádio, Põe aí, ele vai me caçar, o Raico, eita, eu tô errando tudo, o Pedro tá uma bosta. Ou eu que sou uma bolsa. Tem essa opção também. Não, não é possível. Eu não sei andar na Hungria, primeiro de tudo. Essa é a outra passagem é mais fácil que eu fiz no mundo. Mano, eu tô acostumado com o 2013, cara, que ele vira mais Isso aqui é uma bosta pra virar, mesmo no volante, cara Eu tenho dó de ele tá no controle Porque Se no volante não dá certo, imagina no, no controle, então Olha, eu, eu não sei se é desgaste o de pneu, mas tá muito ruim, cara Faz sentido de 100 por hora naquela curva. Eu não sei andar na Hungria. Realmente eu não sei nada da Hungria. Não sei se eu estou fazendo errado. Ou se o pneu está gasto. Não faço ideia. Porque a última vez que eu gravei faz muito tempo. Eu não lembro de estar tão ruim assim o negócio. agora não vai ter nada especial então eu vou pular aqui acho que eu estou fazendo errado mesmo, porque eu tô mais acostumado com o Fórmula 1 2013 que ele vira tipo muito mais muito melhor e vira muito mais do que o 2014 essa curva que eu podia fazer que sei lá é de boa aqui uh, correndo só que no 2014 ele é muito estranho né? negócio. Olha, olha, olha, olha se isso é pra dar espaço Isso não, não é lugar pra dar espaço Tomar na água, cara Aquele lugar lá não é espaço pra... Não é lugar pra dar espaço Não é espaço pra dar lugar galera, estamos finalizando aqui a volta É muito estranho, cara, a, a pegada desse jogo aqui. Eu não sei como é que eu consegui acostumar com esse jogo, mano. É muito diferente. Mas, beleza. A Mercedes estará em êxtase hoje. Precisando se preocupar só com os retardatários, o piloto deles levou o carro ao merecido. Primeiro lugar. Agora estamos aí em primeiro lugar então, era esse é o objetivo. Acho que a próxima vai ser é, Hockenheim, Alemanha. Tá aí o pódio, padrão, beleza. Pode, André, é, isso aí. Tire proveito de uma colisão entre os carros da Red Bull que lideram a corrida e chega ao pódio. Eu acho que é isso, eu acredito que seja isso. Se não for isso, daí não é isso. A equipe dos boxes está furiosa e dá pra entender o motivo. A Red Bull tinha as duas primeiras posições até aquela batida. Os dois carros vão ter que fazer um stop, o que dará aos outros pilotos a oportunidade de se aproximar deles. Ok. Eu, no caso. que eu acho que é uma velocidade do combustível. Okay, que precisa, pode, pode. ok, eu acho que aqui em Ropenhaya as coisas vão ser melhores porque eu tenho uma, um pouco mais de conhecimento sobre o traçado. Então acho que vai ser melhor. A Force feedback Back do volante é meio estranho. Agora acho que deve ser coisa na cabeça. Fiz completamente errado, né? Pra vocês verem como eu tenho uma surda da pista. Tá. Pera aí, pera aí. Ele tá voltando pro centro. E agora sim quando eu solto o volante ele não volta para o centro aí ah, agora sim eu não tá sentindo nada do carro aqui né? Eu tô meio concentrado aqui, não sei porquê Mas eu vou tentar pegar o botão E... Ah, eu acho que... Não sei se meu companheiro de equipe eu consigo pegar também Tá em segundo lugar Mas vamos tentar principalmente pegar o botão, né? Esse é o objetivo. Isso vai dar pra mim. Isso aí, hein? Ok. Acho que agora já. Eu ia falar que vou ir pra volta final. A gente já tá na volta final. É, é, agora vai ser tipo um baceio, né? Vamos lá então. Fazer aqui uma volta e vou tentar pegar o Rosberg. O Hamilton, não sei, porque... Não, eu sou o Nico, né? Porque aquela luva ali é do Nico. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Vou deixar aqui até o final da volta aqui o Nico. Alonso. Eita! Eu vou deixar ele passar porque eu fui, eu fui injusto com ele. Já tô do lado. Eu já tô do lado, Freda, mãe. Eu sabia que esses, esses caras são muito vagalumos, Não deixa espaço. Eu também fui meio injusto, mas também o cara meio lerdo, né? Que não anda Que ali dava pra correr até mais Naquela curva ali Ele foi demais Aí ah, beleza, ó Chegamos até primeiro Aí uma conversa séria com seus dois pilotos hoje à tarde. mas uma equipe que sem dúvida vai comemorar é a Mercedes que tirou o proveito da situação para conquistar o um pódio. Não só o pódio, mas vitória também do bolso. Mas é isso, galera. Enquanto vai passar o pódio aí eu vou finalizando esse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos de conteúdos relacionados a esse daqui, de Fórmula 1, se inscreva no canal que as datas, do, os horários, na verdade, dos vídeos estão na descrição e acesse a descrição, então, para você ver os horários, tudo certinho E se inscreva no canal, ative o não perder esses vídeos novos que surgirão pro canal, beleza? Eu vou editar esse vídeo agora e vou postar esse vídeo hoje, beleza? Então, hoje é segunda e eu vou postar esse vídeo segunda, segunda dia 20 e é isso então, falou, deixa o seu like